APG-UFSC As ações afirmativas na pós da UFSC Ações afirmativas na pós Nós já estávamos vendo é que não, não dava mais para ficar só com políticas na graduação. Francis Tourinho, mulher negra, funcionária da Saad UFSC, fala em frente a uma parede branca com molduras. A política de graduação que na UFSC iniciou em 2008, depois tivemos a lei de cotas, já tínhamos também leis federais para que tivéssemos cotas nos, nos concursos públicos, tanto para técnicos quanto para docentes, porém não tínhamos uma política para a pós-graduação. Então é uma grande contradição, assim, ao mesmo tempo né, que temos essa lacuna, não, não tomamos ações para fazer com que essa lacuna seja preenchida. Né? Alessandra Jungs, mulher branca, doutoranda em relações internacionais, fala em frente a uma parede branca. O sul do Brasil, em 2019, digo atualmente, né, mas uh, esses dados são de dois, três anos atrás, o sul do Brasil era a região com menos ações afirmativas em todo o Brasil, sendo o estado de Santa Catarina um dos mais para trás. antropologia, o curso de pós-graduação de antropologia foi o primeiro curso a implementar ações afirmativas lá em 2014. Igor Luiz, homem negro, doutorando em antropologia, fala em frente a uma parede rosa. E desde então, nós o programa, enquanto discentes, temos nos organizado coletivamente para propor medidas e estudos que avancem na implementação das políticas de ações afirmativas em toda a UFSC. O que eu posso falar é sobre minha experiência na filosofia. Michele Belato, mulher branca com deficiência visual, mestrando em filosofia, fala em frente a um parque. Quando eu entrei, em 2017, ainda não tinha nenhuma medida de ação afirmativa. Desde que eu estava na graduação, era uma preocupação para mim como que eu entraria no mestrado, como eu me manteria no mestrado. No final de 2017, quando... É, eu ingresso na APG junto com outros colegas, né? a gente começa a debater internamente sobre as possibilidades e por que não ainda não se estavam cumprindo uma de determinação da CAPES de 2016, uma portaria que pedia aos cursos de pós-graduação que implementassem ações afirmativas. Eu fiz o processo seletivo sem cotas, então, sem, sem ações afirmativas. Mas no ano seguinte, em 2018, eu fui representante de SEIT junto com os colegas e, e teve um momento que então a pauta foi a implantação de ações afirmativas. No mesmo ano, no final de 2018, nós realizamos o primeiro seminário de ações afirmativas no intuito de chamar a comunidade acadêmica para dialogar junto com a gente as possibilidades, as implementações, das dificuldades naquele momento, dos, dos impasses que eram, que estavam sendo colocados para a não implementação da resolução, da portaria da CAPES de 2016, até que no final de 2018, né, é, fomos convidados pela pró-reitoria de pós-graduação a in ingressar, né, numa equipe coordenada pela própria pró-reitora, para que a gente pudesse analisar e estudar as possibilidades de fazer essa resolução e que colocasse né, as demandas das, dos alunos de ações afirmativas em vigor. A comissão contava com representação da própria PGE, né, a Projetoria de Pós-Graduação, a, a Pós-Graduação em Antropologia Social, por já ter um histórico de, de políticas e ações afirmativas no próprio programa, a Saad. Pós-graduações com interesse ou em um momento de construção de uma política de ações afirmativas, como foi o caso da participação da saúde coletiva, por exemplo. Lá em 2018, já eram mais de sete cursos de pós-graduação que tinham implementado ações afirmativas, mas cada um fazendo do seu modo, do seu entendimento. E essa resolução, ela vem justamente para tentar é, buscar uma maneira mais prática e mais sólida de implementação dessa, dessa política. De fevereiro de 2019 até o final dos trabalhos da Comissão de Ações Afirmativas para a pós na naufsc que foi em agosto de 2019, eu estive representando a APG nesse espaço. Acho importante delimitar que a gestão para não lutar só de 2019 foi uma gestão construída horizontalmente, com reuniões abertas e diversas assembleias ao longo do ano. No processo inicial da divisão das cadeiras, que eram muitas, câmara de pós-graduação, conselho universitário, entre outras, comeu a mim, por disposição e sensibilidade com a temática, uh, representar os estudantes da UPSC nessa comissão. E ao longo do ano, obviamente, compartilhar com os colegas da gestão, nas nossas reuniões, que como eu disse, eram abertas, os debates que estavam sendo travados ali dentro. Eu participei, principalmente de 2015 a 2019, de várias atividades da APG, uh, UPSC. Yasmin Yonekura, mulher negra, doutoranda em Letras Inglês e Técnica Administrativa Educacional, fala ao lado de um painel que combina o rosto de um homem negro e de um homem branco com os dizeres 51% da população do Brasil é negra e a outra metade tem o dobro de oportunidades. É, que é uma entidade bem combativa, eu acho que é algo bem importante, assim, bem excepcional, né? porque eu já vi outros APGs em outros lugares do Brasil que não têm essa mesma postura, e eu acho que dentro da UFSC talvez o maior um, desafio tenha sido é, a gente é, passar essa é exatamente importância dentro dos programas é, e dos nossos colegas, né? Porque assim há uma grande predominância branca então, não das universidades da Catarina e isso acaba dando certo de debates. Nós vivemos num país onde o mito da democracia racial faz com que as pessoas achem que não tem racismo. Tivemos em torno de 8 a 10 reuniões, no, enquanto eu estive representante. O lado interessante aqui de compreender e de inclusive utilizar nos né, debates que a gente tem na no, no nosso dia a dia de pós-graduação, nas nossas lutas por ações afirmativas, é colocar que a portaria já define. Então, nesses momentos mais tensos da comissão, era possível argumentar por meio da portaria de 2016 as ações afirmativas em nossa universidade. No final, as discussões elas andaram rapidamente para que a proposta de resolução de ações afirmativas fosse para a CPG, né, a Câmara de Pós-Graduação, e posteriormente o Conselho Universitário. Demorou, mas ainda, felizmente, porque sabemos que uh, é um, é, há muita oposição a essa política. O que ocorreu, então, em outubro de 2020, passou nessas duas instâncias, ou seja, uma política de ações afirmativas foi aprovada para toda a Universidade. Isso traz para a gente é, uma vitória, e uma vitória muito ainda maior, porque o que, que nós vivenciamos? Ela foi aprovada por unanimidade no Conselho Universitário. Mesmo sabendo que nós temos muitas pessoas que não são a favor das cotas, principalmente em pós-graduação, pelo mito da meritocracia, nós entendemos que essa aprovação histórica e por unanimidade traz uma resposta para essas pessoas, traz uma resposta para dizer que sim, a nossa universidade não quer mais barrar as pessoas, a nossa universidade quer incluir e a nossa universidade quer ter diversidade. As políticas de ações afirmativas na pós-graduação são mecanismos fundamentais para o enfrentamento ao racismo institucional, ao racismo acadêmico, ao racismo epistêmico nos programas. Joana Passos, mulher negra, coordenadora do curso de pedagogia da UFSC, fala em frente a uma estante de livros. Elas acabam tensionando com as práticas e com as epistemologias eurocentradas, ainda predominantes na academia. E também porque vão disputando outras narrativas né, e outras epistemologias a partir dos seus sujeitos. E é uma grande história para a nossa comunidade, né? é negra dentro da UFISC e também para indígenas, quilombolas, pessoas trans, outros grupos que precisam né, dessa inclusão. Eu coloquei essa frase aqui exatamente para ilustrar a importância da, da, das cotas. É uma luta histórica, é uma luta de reconhecimento das opressões, é uma luta de reconhecimento que há desigualdades no. Nos processos educacionais. Os sujeitos, antes objeto de estudo de muitos doutores e doutoras, passam a, se, é, a serem pesquisadores das suas próprias questões, dos seus grupos, ou outras, é óbvio, né? É, portanto, trazem também outras perspectivas políticas, epistêmicas, não é, culturais, frente a ao modo como a academia historicamente se organiza. Muito importante, então, essa, essa implantação das ações na pós, porque possibilita diferentes leituras do conhecimento, já que cada um tem... Uh, experiências muito diferentes das coisas, né? então essas experiências diferentes vão também se traduzir em formas diferentes de, de retratar o conhecimento, de produzir o conhecimento. As ações afirmativas impactam positivamente, né, é, na pós-graduação e no perfil dos alunos porque ela traz na sua concepção a possibilidade de encontro de saberes, a possibilidade de encontro de perspe perspectivas teóricas, perspectivas de, do campo da visão, do campo da realidade social, do campo da, da construção ontológica do saber, né, através dos povos indígenas, através das comunidades quilombolas, através dos povos é, que detêm um certo conhecimento de religião matriz africana, né? das dificuldades e das dores e das, e do, das próprias trajetórias dos indivíduos e, das, e dos indivíduos que estão pertencentes aos grupos de LGBTs com deficiência. Então, e com isso é, acaba ampliando, de certa forma, a pluralidade de ideias dentro da própria universidade. A universidade se, se, se torna cada vez ri, mais rica, mais democrática, mais plural, mais diversa e mais politicamente engajada com as demandas que são produzidas no seu entorno então, e produzidas também a milhares de quilômetros. As ações afirmativas na pós-graduação, elas, ao formar intelectuais, negros e negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, trans e travestis, possibilitam que esses possam ingressar também como docentes nas instituições públicas. Eu acho que essa luta dentro da primeira ela é uma histórica e eu acho que ela vai beneficiar grandemente a UPS nos próximos anos. Desafios. Os editais de seleção deverão contemplar propostas de inclusão de a negros, pretos e pardos, b indígenas, C, pessoas com deficiência e D, outras categorias de vulnerabilidade social, refletindo as especificidades dos PPGs. Então, as categorias A, B e C são as já definidas pela portaria do MEC. A categoria D é a definida a partir do debate que a gente teve nesse momento da comissão. Programas de pós-graduação mais avançados nas discussões, por exemplo, de abranger pessoas do campo, e abranger transexuais, podem também estar tá abrindo ações afirmativas para essas categorias. Por outro lado, essa, essa então, colocação né, de uma categoria aberta outras categorias de vulnerabilidade uh, social uh, pode não ser tão abrangente, porque desconsidera essas outras categorias que eu citei que também são oprimidas para além dos três primeiros pontos de abrangência. Eu acredito que ela é um passo importante, embora eu defenda que a mesma poderia ter explicitado que a população quilombola, a população trans e travestis são também público preferencial, e não somente deixar a cargo dos próprios programas definirem quem são os públicos vulneráveis na sociedade brasileira. Cotas é, pode de podem sim, e devem ser expandidas, né? A gente tem a aplicação e é, o NBI que é muito um infantil, que não tem cotas ainda e que eles, eu acho que eles podem se preparar para receber essas é, essas cotas, né? E ter o devido suporte, né? Porque há uma falta dentro dessa, desses dois lugares em relação à questão racial e questão de gênero, as instituições de atitude podem se preparar para receber né, esse novo que está chegando. Cada vez que o um programa de pós-graduação, ele implementa e ele percebe né, que a essa demanda é de suma importância que haja também uma maior capacidade de diálogo e de reconhecimento dessas diferenças. Também no caso das pessoas com deficiência, né, falando do meu caso, por exemplo, uh, sobre a acessibilidade dos materiais. eu Quando eu comecei a graduação aqui não tinha nada de acessibilidade, eu tive que construir essa acessibilidade junto com professores, com colegas, com a instituição de modo geral. E foi, foi um trabalho demorado. Eu teria que e atrás disso também de como seria o meu acesso ao material é, nós entendemos também que o próximo passo que tem que ser feito enquanto política na, na instituição é trabalhar com a questão da permanência é cada vez mais importante que bolsas sejam garantidas para esses alunos né, que os que os programas eles eles é, separem uma quantidade de bolsas para os alunos de ações formativas porque a gente sabe que a maioria, de, de, a maioria dessas pessoas não tem renda. Para gente, na verdade, era mais importante uh, que tivesse uma reserva de bolsa para essas pessoas do que a própria, própria cota, uh, número de vagas, né porque não adianta ter vagas e não ter como uma pessoa se manter. A normativa aprovada prevê 20% das vagas reservadas para pessoas negras ou indígenas e mais 8% das vagas reservadas para pessoas com deficiências. então esse é o um mínimo, esse é o um mínimo que a partir dessa resolução se espera dos programas de pós-graduação da universidade. Além disso, abrange a mesma garantia das mesmas porcentagens nos editais de bolsa, então é interessante que os programas leiam a resolução aprovada e que se ou, ou dominem ela, né? pra, inclusive e, e especialmente é os estudantes, para que reivindiquem essas ações dos programas de pós-graduação. Essa é uma questão, na pós-graduação, é uma questão de âmbito nacional, não é? A pós-graduação, cada vez com mais cortes, né? que são cortes na universidade de modo geral, mas que refletem é, bastante na pós-graduação, ela depende das agências financiadoras, ou seja, da CAPES, do CNPq. E cada vez mais a gente também sabe é, quem essas agências priorizam na distribuição das bolsas, na aprovação de projetos, de pesquisa, que possam assegurar de certo modo a permanência dos estudantes na pós-graduação. E nós temos que trabalhar internamente e também unir a outras universidades para que a gente possa ter programas para bolsas na pós-graduação. É, nós, nós temos a política de pinais para graduação, mas nós precisamos também batalhar para isso. Enquanto não há uma política nacional, a universidade não está é, tá parada e está trabalhando a, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, junto com a Praia, a Saad, estão pensando em opções para que a gente possa também implementar essa permanência. Na semana passada, em 19 de março, tem um edital da pro pg pra, disponibilizando bolsas para mestrado e doutorado hum. para especificamente estudantes que entraram na UFSC na pós-graduação por ações afirmativas, é uma ação importantíssima, mas ela não abrange né, um, um, a realidade de, dos pós-graduandos e pós-graduandas da UF, que a gente sabe que há é, é, é um número muito maior de estudantes. Então, nós temos pensado estratégias de é, também de acolher esses alunos para antecipar o seu lugar, a sua moradia, tentado alocar esses alunos os mais próximos possíveis. A gente vai oferecendo ao longo dos semestres caminhos e possibilidades de ofertar né, com diálogos, com a gente tem muito escuta, muitas reuniões de escuta entre nós do, do próprio coletivo, né? E também a garantia de que esses alunos eles tenham dentro da sala de aula um diálogo franco, direto e respeitoso com os professores, com os demais colegas. Porque a gente sabe, a gente ouve muitos relatos de que alunos que não são bem recebidos, alunos que são interrompidos dentro da sala de aula, alunos que não são valorizados pelo professor, pela professora. Porque a gente sabe que para a pessoa estudar, ela tem que ter condição. E permanência não é só bolsa. Permanência traz um monte de.. É, tem um monte de situações que são importantes para a permanência. Tanto é, tanto é que tem que ter a saúde mental boa, tem que ter sim um recurso financeiro, tem que ter recursos audiovisuais. Artigo 13. Caberá que UFSC prever ações e atividades complementares, individualizadas ou coletivas, que favoreçam o desenvolvimento acadêmico e social, maximizando a possibilidade de permanência de discentes negros, negras e indígenas, com deficiência ou de, e de outras categorias de vulnerabilidade social. E o coletivo de iniciativas ele vem né, é, cada vez mais sistematica, sistematicamente produzindo né, esses diálogos com professores, com coordenação, com o próprio CFH, né, é, ouvindo as demandas de um lado quanto de outro, é, dialogando também sobre a questão da carga horária de leitura, né, é, a gente sabe muito bem que tem alunos que não que tem dificuldades com a língua estrangeira inglês francês alemão da né, italiano então a gente acaba também né é, dialogando com os professores para para fazer com que haja um entendimento de que a alimentações é, essas limitações precisam também ser entendidas serem ouvidas e serem programadas e aí a gente acaba levando também para os colegiados a gente tem atuação de alunos de ações afirmativas nos colegiados do programa, fazendo com que as nossas próprias demandas sejam discutidas e debatidas por nós mesmos dentro do colegiado. Então, nesse cenário, né, sem bolsas, não só na UFSC, no Brasil todo, né, um momento de desmantelamento das universidades e da ciência em instituições que são historicamente racistas, elitistas, patriarcais, em que muitos docentes e muitas docentes ainda não se convenceram nem da importância histórica né, das ações afirmativas, como nós iremos garantir que a resolução seja cumprida? Não haveria necessidade de um, uma comissão, um comitê permanente para acompanhar, inclusive com cadeiras para para APG, para os estudantes, cotistas, por ações afirmativas para para discutir, para entender, para acompanhar né, esses estudantes que entraram pela política, nas reuniões da comissão ficava evidente que a Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades, a SAAD, tinha muitas demandas da própria gra graduação e estava sobrecarregada. Então, para de ter lutado para que passasse essa resolução, uh, como que a gente vai garantir que realmente toda essa realidade né, de dificuldade seja abrangida pela nossa instituição e pelas nossas lutas estudantis também. A gente vê que as pessoas é, ainda tem aquela questão que tem que ser por mérito e não entendem que as pessoas que, fa que, entram, mesmo, que entram por cota ou por pela política de ações afirmativas numa pós-graduação, elas estão entrando por mérito. Ora, afinal de contas, elas participam de todo o processo seletivo que, é, inclu, que, tem, que pode ser inclu, incluído como provas, é, arguições orais, as questões relacionadas ao currículo, dentre outras. Penso que uma articulação nacional protagonizada por estudantes pelos próprios programas, pelos reitores, reitoras, pró-reitores, pró-reitoras e pelas nossas associações de programas ou associações acadêmicas, a gente possa produzir algum tipo de tensionamento em relação a este contexto que nós estamos vivendo, né? principalmente para podermos assegurar que as ações afirmativas sejam pauta também do modo é, inseridas no modo de financiamento não é, dos programas. Então não dá mais para tratar é, pensando a, a universalidade dos programas como critério exclusivo, ou a meritocracia dos programas no sentido do ranqueamento que existe, que é colocado a partir das suas avaliações. Acho que são essas algumas questões que a gente deve daqui em diante insistir, Afinal, nós somos as pessoas, né, enquanto pós-graduanda, uh, que acredita e luta né, por um outro mundo possível, nós somos essas pessoas que, que estão insistindo nessas questões. Então, se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. Isso está muito evidente para todos nós. A APG UFSC saúda todas as pessoas que lutaram pela implementação das ações afirmativas na pós-graduação da UFSC. Edição Peterson Silva Produção Ana Lara Schlindwein e Peterson Silva Agradecimentos Alessandra Jungs, Francis Tourinho, Igor Luiz, Joana Passos, Michele Belato e Yasmin Ionecura Peterson Silva. Ajuste de Legendas. Peterson Silva. Interpretação Libras. Jéssica Francine Cardoso. APG UFSC